Fechou, fechou. Sim, sim, sim. Cuidado com o vago, só. A gente... Eles travaram a... a saída da loja, começaram a quebrar o carro do Magrão. A gente deu tiro no pneu deles. Eles saíram armados de PT, começaram a trocar de PT. Só que aí puxaram o Uzi. Aí derrubaram o Seste, derrubaram o Magrão. A gente derrubou um mano deles. Uhum. E acho que agora eles estão fugindo da polícia Tá, tipo... Vou marcar um 10 aqui, né? depois eu vou lá buscar meu carro tá? Gente, é imbecilidade um achar que porque cara, eu sou braço cara, eu tenho tá que resolver tudo ali, sem perguntar pra ninguém. Tô perguntando pro Will porque ele é braço miliano e ele, em teoria, sabe muito mais o que fazer do que eu, né? Tentando aprender. Eu já tinha o número do Gerê, eu acho. Acho que é só Gerê. Quer ver? Não, tinha não. Dale. Dale, puto. Aqui é o Pedro, tudo bom? Dale, Pedro. Tá... Tô bem, tô bem. Ô, o oh, que que, que, que, puta que, puta que, que, que aconteceu aí? O que que foi isso aí, Jeremias? Isso aqui passou, eu vou te hablar. Pedro quebrando os coches de um puto Deus deles aí, que fizeram isso com nós outros outro dia, os uhum. putos começaram a dar tiro, deitaram um de nós outros, aí eu fui pra cima também. Puto. Então, mas vocês vieram de pistola ou de, de submetralhadora? E outro deuse. eu sou o único que está de uso. Entendi, de é, porque o que aconteceu do nosso lado foi o seguinte, passaram um rádio falando que tinham travado a porta da loja de roupa ali e estavam quebrando o carro, Sim. daí eu fui eu fui lá, peguei uma arma e furei dois pneus de um, de um cara de moto que tava lá e fui embora pra casa. Não, até aí, tranquilo, aí eu Sim, pneu. perfeito, aí é depois isso. depois passou um puto em frente a Megamov, mataram um puto de mim, deitaram um puto dos vagos a Ah, é mesmo? Sim, sí, sim. Sí. Deve ah, estar o Savestra dele, deve estar lá até a hora. Entendi. Tá certo. Esse, esse que foi o problema, Pedro. A força, a força escalou, puto, e eu tive que escalar também, sabe? Entendi. Tá, não. Então tá certo. Eu vou, eu vou mim, tentar tá entender a situação horas, aí, então. porque pra mim o que aconteceu foi o seguinte, a gente furou o pneu... Vocês voltaram, subiram no Mega Mall de pistola, a gente foi pra rua de pistola trocar. Quando eu vi tinha um carro dando drive by de use e a gente foi embora, né? Porque a gente de pistola vocês de use. Não, isso, isso foi depois que deitaram um, um puto de meus amigos saca? Entendi. Eu não pensava que ia chegar ao ponto de dar tiro nos outros, Pedro. Quem, quem começou foram os teres aí. Tem Entendi. um puto aí, Pedro, um puto topetudo que não sei o nome, que é um puto muito emocionado, sabe? Você sabe se foi ele? Eu tenho certeza que foi ele. Ah, foi ele, foi tiro. ele. Sim, é um emocionado de camiseta outros. preta e branca? Ah, eu não sei, Apagiada. eu tutei tudo, parecia uma calopsita. Tá certo, tá certo, eu vou, tô só tentando entender essa situação Pero, aí. Se tu estás me ligando, eu penso que tu estás em uma posição mais alta que eu imagino aí dentro. Né? Não, mais alta que você, ah não, mais alta que ele? Mais alto que eu imagino que tu eres. Ah, não, eu tô te ligando porque. É, no momento eu sou. Eu era. Agora acabou de acordar o Américo. Mas eu era Dale. a posição mais alta. Tá, por mim ficou elas por elas. Tá certo, não, tá outros. certo. Eu só queria tentar entender a situação, entendeu? Porque. Foi meio bagunça do nosso lado. Eu imagino que é, do lado de vocês então, também. Sim, emocionaram dos dois lados. Tá certo. aí mim. Tá certo, elas por elas. É isso, com certeza. Tá certo, Jeremias. Então eu vou, vou avisar meus meninos aqui e vou tentar entender quem que foi a pessoa aí que, que deitou o rapaz aí lá no Mega Mall. Valeu, Jeremias. Tchau, tchau. Você escutou na rádio? Não, acabei de sair porque tava falando no telefone. Os caras estavam okay. tá trocando tiro com a polícia e caiu todo mundo lá. Vagos? É. Nossa. Rapaziada, seguinte, é o seguinte, não precisa ficar pocando vagos não, eu liguei pro Jeremias aqui. Aparentemente, teve alguém nosso que começou deitando um deles, por isso que eles vieram dando tiro na gente. Eu acho que foi o Flores, mano. Aí é foda. Vamos ver. Porque aí, porra, é foda, porque além do Flores ter feito merda, ele é o quinto na brincadeira. Oi, Pedro. Floresvaldo, porra. deixa eu te perguntar uma coisa, por acaso você derrubou ah. alguém no tiro? Eu não, eu não tinha arma, porra. Como é que eu ia derrubar alguém? Não derrubou? Eu só saí no. só saí dando fuga. Que nem um doido eu girando o carro pra não ser tomado tiro, não tomei um tiro, não. Tava ajudando um, eu acho que é um magrão. Tá, tá certo. Derrubei ninguém não, mano. eu tá não tinha nem arma. Eu e meu primo não tinha arma, não. Fechou? Tava, mano, roupa, tá bom um louco, deu, deu fuga, e é isso. Não, tranquilo, valeu, Flores. Era só pra ter certeza mesmo. É nóis. Falou, tchau, tchau. Ô Will, vem cá. Chave Américo, tá por onde? Ô, Ô Américo, vem cá, tá pra conversar já. Deixa eu te falar, eu acho que o Magrão. Tipo assim, eu liguei pro ah, Jeremias não, pra tentar... É, isso que eu. Tô, o... Aparentemente o Magrão que deitou o, o cara tá inicialmente, tá ligado? Aí, e mais. Nossa, não lembro a outra. Isso, outra... É só a única... Chave, chave, eu chave. Eu chave. agora 40 40 tô eu tô de pantufa. Nossa, eu, não não eu não amei, isso não com a meia, amei. Não, mas Magão dizendo que ia atirar, eu entendi que ia atirar no pneu, né? Não nos caras. Cadê o Américo? Eu entendi que ele ia focar os pneus, porque tinham furado o pneu dele. Acho que ele tá chegando no gueto, O Américo? Ah. É. Ele atirou no pneu, mas devolveu. Quem tava comigo do lado do carro do Floresival é. trocando? Era você, não é? Do lado do carro do Floresival. Era você que tá comigo, que derrubou o cara do carro. Não, não era eu. não não era não, não eu não, tava... Você tava deitado atrás da mureta, cara. Assim, atrás da mureta. Não, não era eu não. Não era não. Quem tá de branco ali deles? Ninguém. O Sesh, não? não o Sesh caiu. Era você. Não, era eu, cara. Cara, você tava comigo ali, cara. Eu não, eu vendo? não tava trocando com ninguém deitado no muro. Quem tava deitado no muro assim era o Florisvaldo. Eu corri. É, mas eu não dei não, mas eu não tava eu não troquei com ninguém aquela hora ali. Aquela hora ali eu tava... só correndo. Aí depois que a gente encontrou o carro dos caras, eu furei, eu acho, porque o carro não parava por nada. Tava tentando furar, não conseguia furar. seus pantufas, por favor, volta com chinelo e meia. <risos> Gostou, Big? Não, é, é... É só pra tentar entender pra não ficar uma coisa... Tipo, ah, vocês erraram, então a gente vai errar em cima do erro, tá ligado? Foi da hora, foi uma briga da hora. Não, não, o Magrano não foi de ML não, levaram ele pro hospital. O Américo. Nossa, pior que eu peguei o colete do cara, eu tava pegando tudo menos PT, né? Cadê vocês, rapaziada? Tamo aqui no gueto, caralho. Vem cá, Américo. Oxe, Salve. Vou oh, oh, te explicar a situação do começo pra você entender. O Magrão passou rádio falando que os caras, os vagos tinham fechado a porta do, da loja de roupa ali, estavam quebrando o carro dele e ele não podia fazer nada porque ele tava dentro da loja. Daí tava uhum. eu com o Will indo pra uma loja, a gente pegou a PT, eu falei, mano, vou furar o pneu dos caras, passei e furei o pneu de um, do maluco dos vagos e fui embora. Uhum. Aí nisso, o Magrão... O que eu lembro depois é o Magrão falando, mano, eles estão no Mega Mall, tão atirando, aí, mano, peguei mais três moleque, eu, Magrão, Will e Sesh fomos pra cima. Pegamos o colete, pegamos o PT e fomos pra cima. Aí deitaram o Magrão, deitaram o Sesh e a gente deitou o um mano. Só que, mano, no meio da treta, aparentemente era o Jeremias, que eu liguei pra ele e ele falou que era... Passou o Jeremias de Uzi dando drive-by nos caras. E a não, gente. Mas a primeiramente gente veio um, um, um. O primeiro carro que o é deitou ali veio quatro negros dentro. Aham. Uhum. É, não sei. Ah, sobre, sobre quantas um, pessoas um, eu não um sei. Um o com mais quatro caras de Uzi. É, não, era só o Jeremias. Ele foi Jeremias falou que foi só ele. E aí e eu é falei, mano, não cara tem cara, porque trocar. Né, nós de PT os caras de Uzi não faz sentido nenhum a gente ir pra cima. A gente vai tomar que nem torto. Mas por que, e por que vocês estão com a e pantufa, irmão? Não gostou? Ó. Ah. Não, hora, agora, adorei, mano. mano. Tô com vontade de Não, mas hora, presta atenção, carai, meu agulho é importante aqui. Aí... Primeiramente, mano, Primeiramente se depois que terminar essa posta, você vai trocar essa pantufa. <risos> tá bom, tá bom. Fala aí. Aí... Aí acabou, derrubaram o Magrão, pegaram a PT do Magrão, derrubaram o Sesh não pegaram a PT do Sesh. O Picaram mano o do pegaram, pegaram, pegaram. Ha! Então aí Ai, eu não ele. peguei, eu não peguei a pito. Na real, tipo mas assim, não pegou, e devolveu, e jogou, jogou, é, um de é, de bola, é tá? nós jogou, deixou com ele lá. É. Calma aí que eu tô terminando de fumar. Não, tô cá, não. Posso comer a pantufa? não vai moer meu pé? Vai sujar pra cacete. Não, Porra. Ah, safado do caralho. Não, melhor! Melhor! Hum. Melhor! Vamos invadir! Não, não, calma, <risos> calma, calma. Não, presta atenção, <risos> presta atenção, presta atenção. Tá, mas deixa eu terminar de conversar, deixa eu terminar de falar. Porque aí parece que teve um erro nosso, parece que teve um erro nosso. Porque aí eu liguei pro Jeremias pra entender que porra que foi essa dele vim de uso e os caralho. Aí o Jeremias falou... O que que o Jeremias falou que aconteceu? Que eu furei o pneu dos vagos, eles voltaram pra furar o pneu do magrão e o magrão deitou eles no tiro. E aí que eles começaram... Aí eles... Aí, o que o Jeremias falou, vocês escal... escalaram força a gente também, aí ele veio de use. Tá, e a gente vai de fuzil agora lá dentro. Puta que pariu. Né? Tá certo, eu defendo. Eu ah. eu Fica à vontade aí, o Will. Ah tá. Quantos que a gente tá aí hoje? Nove. Puta merda, a gente tá Tem que esperar te um mistura. pouco, não? Ah, eu não, eu quero que se foda, eu quero tacar ele agora. É pra assim? quem ia é segurar em seis, ué? Seis, gente, tava em quatro, Já dois presos. Mano, peguei um colete do cara zerado, zerado. Não sabia que ele quer o colete, sai que tá dando tudo menos apt, quando eu vi um colete zerado. Tá bom, então, <risos> Américo. E aí, irmão? Ah, <risos> Eu fiz o meu, gente. De passo o que, irmão? Qual que é a tua? Vai ficar tirando meus manos aí, cuzão Quando aí. eu não tô aí? Eu fiz o meu, oh, gente Não, não, não, você vai ficar tirando meus manos quando eu não tô aí, cuzão Porque tu não espera eu chegar pra fazer essas fitas, mano Pra poder te amassar na pista Pra eu poder cuspir te... na tua cara, cuzão Porque você sabe que toda vez que eu tô aqui Que eu me meto nessa porra, cuzão Você toma estouro, filha de uma puta do caralho Seu é um careca de merda Você tá ligado, cuzão isso aqui um é fiz diferente, parte, porra Tá ligado? Mano ah, vá se fuder, filha da puta. Você tá achando que tá falando com quem, porra? <risos> com merda. Você que é o um merda, cuzão. Você não espera eu chegar aí pra resolver as fitas, ficar resolvendo com esses teus pião de merda, seu bosta. Rapaziada, vai vou lá socar de volta, cor, ó, pode? vai correr e fica dentro daquela do teu gueto, que eu vou entrar da naquela perda lá e tá. quero ver se, não, se vai segurar só aquela pô, eu vou lá contigo também. Ô, oh, só fica geral meio preparado pra eu vir pro penso... gueto aí, caso precise, tá? Eu tô pronto, mano, já tô preparado aqui já, velho Tu é um bosta pra mim, cuzão Eu posso pegar o bagulho pra vocês aqui? Vocês vai... Seu careca de merda. Eu medo. tô falando com qualquer um, mano Você tá ligado que eu tô falando com qualquer um sim, irmão Você sabe que você não é ninguém, porra Fudeu Não, então é o seguinte, mano, é o seguinte Não, não, não, não, então vamos resolver essa fita na melhor forma, mano Tá ligado? Vou deixar você decidir, mano Tu prefere rodar na pista ou rodar dentro do teu gueto? Tu que escolhe essa porra aí, irmão é um diplomata esse Américo, né? Então eu vou entrar aí, mano. O que que tu tem pra segurar aí, mano? O que que tu tem pra segurar aí? E... Então é isso, mano. Do quê? Fura? que? Fura? Uma, uma hora, mais ou menos, a gente vai entrar aí de fura. Tá fura? Claro? Vamos lá. <risos> é Rapaziada, sabe? vamos invadir os ah, vagos aí, entendi. né? Já <risos> falta vamos, vamos, vamos, vamos. Vixe, vamos invadir os é, vixe, Vagos, vamos invadir os é, Vagos, vagos molecada. É, é verdade? É verdade, é verdade. É verdade, é, é verdade. É, é verdade. É, é verdade. Geto, vamo vamo. Vamos ajudar ah. aí no gueto, mano. Vamos que vamos. Vamos! E se for pra pista, não vai sozinho. Vai de quatro, sempre de quatro no carro. Então tá bom, então fica parado, Calma é, é aí. Olha <risos> oh, eu vou o no break. Leva, com o carro, carro, de não. carro. Não, pera aí Não, que eu tô pensando o que eu vou fazer. Calma tá aí, calma aí, calma aí. Calma, calma aí. Calma, mano, calma aí. Tá. Cadê o Alceu? Cadê o Pedro? Cadê o Alceu? Tô galera? aqui, tô o aqui, tô tá aqui. seu... Não sei se cola. Pedro, vem cá, vem cá, vem cá. Viu, vem cá, vem cá. Meu Deus do céu. Tá bom, peraí? Tô fechado. Não, não pode, gente. Não pode. Eu garanto que não pode. Garanto que não pode. Chamar, chamar a gente pra logar sabendo que vai ter invasão, isso não pode. Isso é metagame. Tá cá dentro, sai fora. Eu tenho certeza que não pode. Eu tenho certeza que não pode. Uma vez, inclusive, o... Inclusive, o... O Max falou assim... Se é seu, sei lá, digamos que você. Fala comigo, fala comigo. Cadê teu fuzil? É, Oi, você hein, falou hein, que ia é? me dar caralho. Que ia te dar, cara? Você não falou tem... que ia pegar um pra mim, ô bicho burro! Eu pego um do Will então, relaxa, relaxa, relaxa. Tem que pegar o do Will, velho. Porque no gueto não tem mais. Tinha dois e já, já foi usado. Tem alguém que vai de, de, de sub, velho? Ô oh, é Will, aí. conseguimos passar no seu AP e pegar um fuzil pra mim? Então, eu te pago? Tá sem? Tô, Obrigado, o Américo falou que ia me dar, agora ele virou pra mim e falou, cadê teu fuzil? Eu falei, é, você falou que ia pegar pra mim, ele falou que ia pegar pra você, cara. <risos> Sabe, né? E aí? E aí? Vamos lá, vamos lá. O que eu Ah, já vai ir lá pra aquele que eu falei. Então, eu vou ter que ir em três, velho. Por causa que. Eu vou... Mano, eu tô voltando um pro gueto. só tô pegando vários cafés e vários... Toma, ah, seguinte, vai só pra aquele lado amarelo que eu falei, tá ligado? É, mano, pra ficar no, no outra posição que eu falei, mano, Bora, você vai nós, primeiro só. lá na, na voltando, mecânica já dele, saca? Tá, não, onde eu, eu vou... vou, vou me fechar, fechar. Do eu vou com lado pessoal do meu AP pegar outro. Will. Fechou. Vamos. É... Tem algum carrinho aqui com a oh, porta? Bora, Pedro. Espera, Will. Vim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa, deixa eu passar a copa pra você, cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô aqui no baú, o baú da mão. Foguinho, vou Vamos, vamos, vamos. Ah, eu mandei, eu mandei lá no chat de gangues perguntando se é isso. Porque. Ai. Porque se tem gente logando é... Foda. Não pode, cara. Não pode fazer isso, não. Não, vira briga de meta, tá ligado? A gente vai lá, manda no Discord e arroba o gente. Vai ter invasão logo Peguei 80 cafés e Daí só gente... Atingi... Tô voltando pro gueto, viu? oi? eu tô indo no AP do pegar o Fura com ele uhum. então, o que eu falei do Max digamos que, putz, é minha hora de 40 logar seis 6 40. da tarde todo dia, eu logo e tá tendo uma invasão, eu não posso participar da invasão, eu não posso ir pro gueto tá ligado? vai fazer outras coisas, vai fazer um RP que não tem a ver com isso, mas se você loga na preparação ou durante uma invasão, por mais que você já fosse logar, você já estivesse na fila, você não pode participar da invasão ou da ação que vai rolar. Ai. Vai, vou, vou, vou, vou, vou. Tira alguém, tira capoeira, tira aqui, segurem aqui cabelo. Capoeira, cabelo, segurem aqui os cafés. Vou ver quem dá pra acordar. É, não, aí não... Isso não dá, mano, não dá pra fazer isso, gente, aí não, cara. Não dá para fazer isso não. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tá carregado. Eu tenho oito, eu tenho oito caixas se precisar. Will? Pode Will? Pode Will? Tem um cento e trinta Pegar o filho da puta. Que? que? É o clipe que mandaram agora? Mandaram agora isso aqui? Duas pessoas de fuzil lá na na fábrica. Aí pera, é cal. Dale, eu e Pedro estamos aqui conversando. Pedro, pensa. Pensando em acordar, cara. Pensando em quantas pessoas vai conseguir acordar, cara. Ah, não, aí não dá. Não é, isso aí, aí não rola. Ah não, daí é foda mesmo. Ah não, aí é foda. Mas ah, você quiser, não, não Pedro. Oh, desculpa, vamos embora. Não, aí não dá, gente. Aí, ah não. Aí até desanima de fazer o bagulho, não, não, não, tá ligado? Não, não, não, não, não. Porque a gente tá em nove. Ô, a gente vai entrar agora nisso, molecada. Já tá Se for pra entrar, tem que entrar agora, cara. Entrar agora. Aproveitar a prisão dos caras, né? Olha o capoeira tá indo lá no Olha isso aí, meu. Tá, rapaziada, vem logo pro gueto que a gente tem que invadir. A galera já tá preparada. Vambora. Bora, bora, bora, bora, bora. Alguém precisa de, de café, alguma coisa? Ô, o Cadim tá com 70 tá café aqui pra ele, Ó, no gueto já. Peraí. Pedro! Vem, eu preciso de você rápido no gueto. Acelera, Pedro. Tô indo, tô indo, Will. Todo gueto faz isso, mas não pode, gente Mas aí é problema com a administração, cara Isso é metagaming, não pode fazer isso Você não pode, pode não, mas, chamar não, mas, pessoas de fora do que... RP pra dentro do RP não, não polícia, Sabendo tá? que vai ter Não, em hipótese alguma, dá tiro na polícia Em hipótese alguma A não ser que, eu putz, estamos em quatro, quatro... Buga, Sim Manda os outros lá e pegar o arco E vou deixar... Baú no, no porta do... Não pode, do gente. Tá? Não pode. Isso não pode, não. Isso não pode, não. Isso não é problema ah, com não. eles, não é problema com a gente. É ah, com administra... a tá? Isso é problema com a administração. Isso é metagame. Tá? Vocês não trazer tudo aqui, que daí eu... Américo, ah, passa é. a arma ah, tá? tudo para um ah, cara só e, é é isso. e pra guardar no baú, tá? Os gerentes, o, a causa do gerente vai ser pegar as armas e colocar no baú, tá? No baú da Dona Chica, beleza? Pô, a nossa relação com os águios é tão legal. Se isso for de fato acontecer, eu vou ficar tão chateado, tá ligado? Gosto tanto de todo mundo lá. Não era pra estar tá acontecendo tá isso. Toma, Toma aqui já. Cara. Tô, tô, tô no Cadê, Cadê o café? café? Cadê o café? Você não quer me emprestar a chave não? Pra qualquer Ele coisa tá guardar os que... bagulho? Vou, vou, vou emprestar, vou emprestar. 10 tá bom, o que mais? Tá, tá, tá, tá. Quer café, Pedro? Ô Pedro, você que tá aí, eu tô no yeah. SD, pega, Vamos, pega né? a placa no baú e coloca dentro de algum porta-mala aí. Fechou, fechou, fechou, fechou. Vou deixar dentro do porta-mala do Sabre, então. É, eu falei tá, tá, tá. já pro Capoeira aqui, mano, ele reuniu os outsiders aí, pegar os veículos, tudo que eles têm, passar a placa e deixar aqui no Gate pra gente dar fuga, mano. E se começar, a gritaria na rádio na hora do bagulho eu chegar aqui, eu vou furar o pé. Ó, então. vou deixar 10 placas ó. dentro do porta-mala do Sabre. Ó, oh, oh, rapaziada, só calma importante, tá? tá? tá onde, onde tem gente, gente ou quando, quando você, aí, pera aí. Quando você o... vai tirar, tá? pode passar e o que pega precisa. É café? café. É, dois. Tá mais é tá é o que mais? A minha defaéria é tá com a placa, placa. A Flora mandou, mais. participa só quem já tava alugado. Ô, Cabelo, tem quanto café aí, Cabelo? Eu tenho 30 ainda. Manda mais pra mim, então. Manda uns 10 pra mim, então, Mar. Tu não tem outro fuzil lá, não, né, velho? Tem alguém alguém quer comer d'água e café? Não, fala com você que eu não tenho, véio. só tinha que ir Ah, velho, eu, eu não sei um onde sub, que tá né? pra minha carabina, velho. Não, eu já tenho sub, mas eu não sei onde que foi pra minha carabina. Termine carteira que não, tá no gueto? Caremói. Comida, água ou café? Tem, ah, Flora, mandou. Só participa quem já tava alugado. Ah, tá, já coleta e fica com os caras aqui. Uhum. Vocês vão seguir minha cal, tá? Todo mundo coletado, vem. Tá. Bora. Vou de pantufa um nessa merda. Não não, não, não, passa aí. É, do nosso falando. lado, mano, manda, manda, eram 9 logados, tá foram novos, Pedro, nove vem aqui, Pedro, logados. Vem aqui, Pedro. Oi. Adrenalina, Pedro. Oi. Adrenalina. Oi, eu não tenho mais carro, não. Vai ser bom você usar. Eu tenho. Eu tenho do. Du... Tá, três. Valeu, valeu. Então, Deixa eu vai, beber água, água lá. Peraí, peraí. Eu tenho três aqui. pegar 8k. Vambora. Bebe água. Comida eu preciso, não. Vem, Pedro. Vem, antes. Já vão indo pra pegar... Vem, ó. Agora vocês vêm comigo. Vocês três vêm comigo, tá? Vem comigo. Pedro, vem, vem. Ah, bebendo é água. eu bebendo água. Preciso pegar oito card municípios. Vem, vem, no baú. Tá, e aí? Tá, vamos lá, vamos lá. A gente tá, tá comendo aqui, já. Não, só falta... Tudo que falta pra mim é na fábrica, A gente tá comendo aqui pela frente, tá? Ok, ok. Tô com que tem que gente, é gente é aqui, aqui nessas casinhas, casinhas já, já, tá, ligado? tá ligado? É, já fica ele aí. Pode ter que tenha. Esperar o peso. Vem. Peso, e, você vai entrar nesse portão na frente da mecânica aqui, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Por aqui. Só calma, só calma. Cadê o Vini e o carro? Tô chegando, cadê você, Will? Não, calma, não, calma, não. calma. Aqui no portão, aqui no portão. Ok, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Aqui onde? Bora. Espera nós chegar lá, médico. Nós né? tá longe. Tá, a gente tá nas casinhas aqui já. Estamos na casinha, nas casinhas, tá? Nós tá longe. Tô com medo que tem alguém assim. Tô com medo que tem alguém assim já tá? Ó, oh, tem o mesmo número que antes nos dois lugares. Ninguém entrou e o servidor vai ficar fechado até a ação iniciar. Cadê? mandou. Boa, boa, boa, boa. Ah, sim é legal, véio, pô. Assim tô é... Estou vendo eles correndo no meio da rua, velho. Tô vendo correndo no meio da rua. Estou tô tudo aqui, ó. Não, calma, calma, calma. Fechou, fechou. Eles entraram pra dentro da casa, velho. Pra dentro da casa, tá? Eles estão no desmo... Estão no desmo... É, então tá. Deixa eu pegar a arma... Que... Ó, vamos, vamos comendo aqui, vamos comendo aqui. Quando ele sair, a gente rasam eles saindo, tá? Fechou, fechou, fechou. Will, a gente tá, tá na, uma pula, numa pular. posição bem ruim aqui. Gente, América, eu acho que vai a gente trás vai ter que... A a cadê tu, Américo? Eu não tô te vendo. Eu eu tô gente aqui, aqui, calma, calma, calma. Aline pra O que Vini? Fala. Vini? Oi. Não consigo pular. Fala, consigo cal. Fala, fala, cal. Will, precisa deitar no mato rapidinho aqui, coisa aqui. muito rápida. Hã? Ah, tá vendo ninguém na fábrica? Ninguém, tá. Ninguém, ninguém. Ninguém nos vai, ninguém nos vai, ninguém não vai. Tá, então. Ó, fica, fica uma lá, tá? fica e desce dois, fica aquela que, que, que eu falei, tá? Tá, tá então bora, Gozão. Fica aí, ó. Fechou, fechou, vou ficar aqui. Tá, tá só tô tá, tá aqui. Vem cá, vem cá. Tem um, cá, um andando cá, de low, um um tem um pegando primo. Tá. Tá fazendo rotação. Tira o tênis, Américo, tira o tênis, Américo, tira o tênis. Não tem nada a ver, mas. Eles estão avançando aqui no estacionamento de trás, três. Estão atravessando a rua aqui. Tá, tá Lado já? da fábrica. Tem um andando de bairro. Os caras Vou pro seis rápido, cara. Vou pra rápido. Ah, os caras estão avançando. eu tá, posso avançar tá. aqui e ajudar o cara da fábrica. Não tem um, não tem um. Tem tem Tem um. Tem Cadê o Pedro? Eu tô atrás de você, Will. Atrás de você, cara. Bora, Gordão. Vamos, um pouco. Aqui, vamos Vai, vai, vai, começou, vamos. Tá, três, três. Menos três balas. Menos três balas. Balas. balas. Dá, ele já deve estar aqui, ele já deve estar tá tá tá tá aqui. Trás. Mano, a gente tá em uma posição muito ruim, Will. Ô, bom, tem Tô Tô com bem, bem. Caiu alguém, Américo? Caiu, caiu que eu vi. Ok. Os aqui, os tô cara. descendo a indústria, a tô descendo indústria. Aqui, tô bombindo. Então. Correu Indústria na minha frente. Desci indústria, desci indústria. Pedro mole, você tá com nós? Tô, tô, tô, tô por trás. Mano, que, que posição ruim, gente. Matei um. Aonde? Matou um. Matei, matei um. Boa. Que posição estranha. Tem aí, tá muito na merda. Eu não tô entendendo. Tem como a gente subir nessas casas? Não tem, né? Não, tem uma, não, alguém na esquina dinheiro. aqui comigo? Vila e magrão, volta em Indústria. Aí, eu tô perdido, não tô perdido! Cara, quem tá atirando em mim, cara? quê? voltar por quê? Tem gente? Não, eu não sei. Eu, eu tô perdido, mano. Mata mataram o Pedro, mataram o Pedro. Não, não, não, não! não mataram, mataram não! Mataram o Dante, o Dante. Mano, tem gente por aqui, ó. subir em Indústria, vou subir em Indústria. Vou, subir indústria. Tem, eu tô, eu vou pegar a visão de um, vou pegar a visão de um. Tô com cuidado. Sou eu, e o? Não, não. Tô com cuidado. Dou cover, dou cover. Tô com parada direita. O que que tá dando tiro aqui? Eu, eu, eu. Um tomou muito, um tomou muito. Tem alguém em cima de breia de casa aí? Não, né? É nós, É nós aqui na frente. Fechou, fechou. Fica a indústria aqui. Gente, a gente precisa de posição. A gente tá muito ruim de posição. Cadê o resto? Cadê o resto da equipe? É pra nóis? Tem? Tô em indústria aqui com vocês, mano. Ó, usa o americano, usa o americano, os americanos é de americano, Mano, só tem nós? Sim. Quem tá, ah, rua? Quem tá atravessando a rua? Quem que atravessando a rua? É eu, é eu, eu, eu. Quem tá? Vem indústria. vem eu, eu, eu, eu, Só aqui comigo, Will. Mano, Tem que jogar junto nós aí, viu? Nós que tem, jogar tem, junto. Tem, tem, tem, tem, tem, tem, Gordão, os quantos podem ser daqui top? Não, não, nem, vou, nem vamos, nem vamos. Tu que tá na esquina aí, eu tu que tá na esquina. É. Mano, eu, eu não tô, tô entendendo indo, essas é, posições, Pedro. cara. Fica aí ainda no raio. Quem que tava com o Mega? vocês lembram? O Flash e o Clash. Pedro? Tô, um tô aqui, eu tô de por dentro. trás, gente. Eu não tô entendendo onde vocês estão. Vem pra indústria, Pedro, vem pra indústria. Oh. Eu não sei onde é a indústria. Mano, a gente tá ligado, a gente tá na... onde tem um, um caminhão e o um lão amarelo. Aqui, você tiro, não é? Mano, eu continuo não sabendo onde um então... é, gente. Continuo não sabendo onde um um é. Vou te mandar, Loki. Fechou. Rápido, Os. Rápido, Os. Pode ter alguém aqui? Vi. Tá. Eu acho que não tem ninguém. Rápido, Os. A Loki, Os. Eu vou te mandar, Pedro. Caralho, Lota cadê da a Loki, mecânica, cara? Aí, cara. Cara... cara, eu tenho muito contato, te mandei já. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Fica aqui comigo, com eu, magrão e zen e cara. Tô que eu vou ter que passar no meio do abertaço pra chegar aí. Não, não, oh, mas, não, Vocês, três aí, vocês vão ter que bom, velho. Pra não ir comer também. Vai ter que comer o meio, mano. Tem quantos vivos aqui? Cinco, Tem... quatro? Problema, ah, não, 5, 5, 5, 5. Ó, os Vini Magrão, eu, eu. Quantos vagos caiu já? Eu, só. Só um? Eu só? Ó, não, é ninguém só tá lá na frente, lá na frente. Fechou, é fechou, rodei. Eu tô na indústria, mudante, tô na indústria. Tá naquele teu lado aqui em cima, dá Não, trocando aí, colete? Atrás, ah, gente, aí eu não sei, velho. Aí tá eu. Lá, ah, tá, aí deixa, tá. aí sei lá. Aí eu não sei, aí eu não sei mesmo. É, calma que eu não eu posso sei sobre Eu vou pegar subindos. a mecânica dos caras aqui, mano, e rotacionar pela rua. É, aí sei lá, gente, aí é. não sei mesmo. Não pode trocar colete, quem colocou outro pode remover. Mano, eu vou pegar a mecânica dos caras aqui, tá? É, sei lá, véi. Não sei, gente. Fica na fábrica, ó. Sou eu, sou eu, sou eu, sou na fábrica. Indústria. Deixa o Pedro na fábrica, vem comigo, ó. Onde você, Onde você desceu? desceu? Você deixou aqui pela esquerda, viu? É, é, Espera então, me espera então pra não ir sozinho. Espera tá na escada aí. Vini, então assim. se o Dante tomou posse, ele tá aqui na minha... do esquerda, tá ligado? Nesse Mano, prédio enorme acho... aqui. Ó, oh, tá vendo ali ó, tem um na esquerda. Tá ligado? Ali tem um corpo ali, será tá que é, é o Dante? É, é cara... o Dante, é o Dante, Então, é um cara... então vê um cara ali na esquerda e matou ele, velho. Sim, sim, aham, uh -huh. sim. A gente vai ter que rotar aqui por baixo. Ah, então é você em cima do prédio, Magrão? Sim, cadê, eu, tu, eu, cadê, eu, tu? Cadê, cadê tu, Will? Cadê tu? Te perdi. Tô na mecânica dos caras aqui, na mecânica dos caras. Ah, ele matou o... O sim, sim, sim, sim. Pra te a gente mata? pegar ele, nós vai ter que rotar por trás. Sim. Tá Mano, eu tô pensando em a gente rotacionar lá. Chat, só se comporta, gente. Só se comporta. Fica na moral, fica na moral. Já Bom, eu, eu não conheço. queria falar desse jeito. É, então. Volta pra indústria que a gente perdi, Will. Só fica na moral, chat. Só fica na moral. Se eles estão por ali ainda, eles estão no meio, velho. Não, mas não faz sentido eles estarem no meio, eles estão tudo no nosso negativo. Fala pra tu que eu tô com medo dos caras, tá Lota tudo atento, meu caso. Dentro? Acho que não. Pô, do véio. lado da placa amarela. Ela... Cara, eu tô aqui na escada aqui, velho, te perdi aqui, não achei mais. Do lado, cara, a mecânica é dos caras aí, velho. o fluxo deles vai estar tá lá Pode lá querer, vai atravessar a rua. O flu... É, então, é, tá todo mundo lá, lá dentro, velho. Vocês querem ir pelos machos? Podemos tentar. Então, não, a gente vai ficar no low. É. Só que se a gente tiver um negativo, o negativo... A mecânica aqui. A gente vai ficar gente vai ficar Eu tô pensando em subir um lá no bagulho lá só pra pegar a pista, Mano, tá leva ligado? em consideração que o helicóptero da polícia tá olhando muito pra gente. Talvez a polícia não achou onde é que os outros caras estão ainda, velho. eles tão fitando muita gente. Nossa, Deus é bom. Talvez é. os caras estejam escondidos em algum lugar, porque a polícia não sai daqui de cima. Eu acho que eles estão escondidos, eu acho que eles estão escondidos. Tô vendo eles escondidos. aqui, tô vendo eles, tô vendo eles. Onde, onde Will? Aqui, em frente do estacionamento deles aqui, tá ligado? Na esquina? Na sentido as casinhas dos balas? Nossa? na rua deles. Não, sabe onde tem a entrada da rua? Sei. Tem um estacionamento, não tem? Tem. Sim. Eles estão na frente da casa. Quantos, tu viu? Eu vi dois. Mano, não vale eu ou alguém rotacionar lá, sentido pelos balas, vim comendo pelas casinhas pra gente ter visual do outro lado? Tu vai tomar, tu vai tomar do igual ao eu vou focar eu vou e vou voltar pra trás, tá? Não. Tá, mas eu tô eu aqui eu na mecânica, Will. Eu tô aqui eu na mecânica. Eu E você, Will? Nem deve estar pegando. Tá, muito na merda, dois na merda. Boa, boa, boa, boa. Pode crer. Godão, você tá quer. Tá sem colete, tá sem colete. Você quer fazer hoje? lá o eu te Falei ou nem? Podemos, podemos agora, podemos agora então. Então bora, então bora. Sozinho não, sozinho não, vai sozinho. Não, ninguém vai eu sozinho. Vou... Tem é para eu que ir daqui, eu tenho que eu tá me Tô, tô, tô, tiro, eles dando tiro. Pula, pula, Vini, desce, desce, desce. Vini, desce. Não, dá pra Vini tá no meio da rua. Corre pra, aqui, pra esquina, Vini, tu precisou comer, corre pra esquina. Tá, governado Vini, vai cair. Eu pular. Consegue, Consegue, consegue. Dei muito no cara, dei muito no cara que tava atirando. Tá pular. Eu tô esperando eles comerem. No que eles comerem eu pego você eles com comerem. Vou subir você vou você mano. Fechou. Pulei. Ele tá perto do obelisco aqui, velho. Tô subindo. Ele tá pra trás casa ainda. Tem muito tiro nele, muito tiro. Vini, Mas esse cara, cara tá mesmo, onde, Vini? Eu não entendi. Mano, ele tá na esquerda do vento dele. Tá? O obelisco, tá. rapaziada. O obelisco, tá ligado? Não. Cara, nada de movimentação. Cadê tu, Pedro? Indústria. Tô achei, achei, achei. mais perdido que segue um tiroteio. Tô <risos> achando café? nada, velho. Eu também eu não tô um vendo um nada, Esse é Mano, foda. pior que eu vi os caras morrendo ali na esquina. Te rasguei pra caralho os caras não chegou o tiro, mano. Eu rasguei um mano também só. Você deitou alguém? Não, só rasguei. É eu que eu achei que, que eu tava com... Que fuzil que é o teu? Ah, o mesmo que o meu, eu não gosto desse fuzil. Tá. Ó, eu fudi um outro ali que tá muito fudido também. Sei eu lá, eu peguei o com o cabelo também. esse fuzil ali. Só fechou. então ele tá quase morto, Você é morto. Só fazer xixi pra cacete. Quantos vagos caiu, rapaziada? Um, um. Eu levei um, com certeza. Dois, não, mas os cara, não deve deve. Ter ter é, os cara deve ter levado ter levado. É, os cara devem ter levado. Os caras levou um, os caras levou um aqui na esquina. Aqui, Acho que um. É mais que um, Ô, Pedro, venha eu o Asuninga aqui. Vamos jogar juntos. Vamos Fechou. Fazer. Mano, o que eu diria. É que eu não sei, o Gordão falou que foi assim que o Américo tomou, mas eu diria pra gente rotacionar lá pela direita, tá ligado? Direita aqui é da fábrica. Ele, pelas casinhas? Isso. Ele, ele tomou nas casinhas. Eu acho lá. que tem que rotar os cinco junto, mano. Não, é isso. Não, não, eu, ficaria, caso, eu ficaria um de Coringa. Eu ficaria um de Coringa. É, eu tô precisando fechar. É, é vocês três que tem que fazer o um jogo de vocês aí. Eu e Sim. estamos fazendo aqui. Ó, conseguem consegue dar uma moral aqui de 10 segundinhos que eu vou sair e voltar? Vou ficar aqui, na real, mas pensar rapidão. Fica mais pra esquerda, fica mais pra esquerda que eu fico. Já oh, volto, já, peraí, peraí, peraí. Ah, tô, tô, tô, tô. tô no meio, tô no miolo lá. Negativo, negativo, negativo aqui, ó. Negativo comigo. Tô aqui, tô aqui, do tu gri. Oi. Aqui pra saber. Mano, é foda que esses caras vão estar tá intocados, não tem porque eles tirarem a cara. A gente tem que entrar. Não tô, não tô com visão, visão de, de, ninguém, de ninguém, só o. Nada, Nada, nada, nada. Não, mas eu não sei onde é que os caras cara tá, jesus Onde vocês estão, molecada? E Tem sem visão, visão também, sem visão, visão também de ninguém. de ninguém. Magrão, Will, Vini. Calma, calma, calma. calma. Tô aqui do lado, aqui assim, nas casinhas aqui, ó. Bem na entrada do gueto, atrás da casinha. Entrada de que gueto? Dos caras. Tá, cuidado que foi... Ah, tá, tô te vendo, tô te vendo. Tô vendo, tô vendo também, tô vendo, tô vendo. Tá ali na direita, atrás de uma casa Quer azul. Quer botar nós três e pegar a frente lá? Mano, o Magrão falou que foi assim que o Américo caiu. Mano, os caras deram de cara com seis, mano. Os seis, cinco, sei Puta, lá. Puta, isso que é foda. Calma, eles não vão fazer milagre. aqui, tipo, é, né, rapaziada. Não, não, não, deixa quieto. Só não atira na polícia hipótese é é alguma. Fogo, é fuga, é fuga, é fogo, Mano, eu queria só tentar pegar um visual deles. Pra poder jogar em cima da posição, tá ligado? Quem jogar sem saber onde eles Agora, estão, mano, é pela, sorte. Por trás monte, que tem um de Quem? Quem? Vocês podem vir. Ô, ô, ô, é que tem um morro aqui, um, um monte, Uma montanha, um né? Uma montanha. Exatamente. Ah, tá por dentro. trás por onde? Por onde tu queria Pela casinha, que pela casinha. Ver, fechou, fechou, fechou. Ah, fechou. Ah, ah, vem comigo ah, aqui, ó. Vem ah, comigo ah, aqui, ó. Will, a gente vai te encontrar. Vai retacionando pela sua direita. Vem ah, aqui onde tá o carro aqui, Will. Não, não, não. não. Vem na moral, ó. Na moral, na moral. Eu não tô vendo vocês. Então. Na moral, mirando, Os, mirando, mirando, mirando. Will, a gente tá na saída do. da indústria. Peguei colete. Ah, Os, você tá falando sério? E mancou, cara. Sim. Tamo nas casinhas, tamo no beco no... no... no... aqui dele. Favelinho. Pera aí, espera, espera, espera, espera. Calma, que eu vou voltar pra fábrica. Você calma, que... calma, calma, tô rotacionando aqui já. Entramos Favelinho. Espera Toma Magrão aqui, e Vini, não, não adianta vocês começarem a trocar se a gente não tiver posição tá, tá, pra tá, tá, tá, tá. pegar Eles costas, vai, tá ligado? Um... Vamos... Eles entraram. No se estragar no teco, o fuzil, puto, eu, eu. Eu me mato, eu me você, Will. Não, não, eu tô aqui já no encontro, aqui do outro lado já. Era eu, mole, eu te perdi já, cara. Pela rua de baixo, eu dois ou três, por Ó, tem Vamos te cair, Matou? A onde, de Will? Onde, Will? Vem, Pedro. cá, Boa, Will, de de caralho! Esgoto! Will mandando muito e eu não sei onde ele tá. Cara, mas o Will foi pro esgoto! Cara, como Calma, pode? Um. Eu falo... Eu falo pra eles irem pra um lugar, assim... Não que eles não possam fazer o que eles quiserem. Eles podem fazer o que eles quiserem. Mas o Will fala que vai fazer uma coisa. Quando eu vejo, ele tá em outro lugar, completamente diferente. Matei um, matei um. só... Recua aí, olha o fumagão pra mim pegar o. Ah, eu matei cordas. um, eu matei um, eu matei um. Posso ficar tranquilo, eu tô contigo, eu tô contigo, tá tranquilo. Me atrás. joguei forte. Não, tô suave, tô suave. Pega -se. eu vou pegar, não, mão, tá pegar a cura dos malucos. Que? Aconteceu? Sobe com ele aqui, sobe com ele aqui, Will. Fica não. A gente consegue subir aqui? Aqui, aqui, aqui, aqui, ó. Tá passado? Gente, onde vocês estão? Esgoto, vem esgoto, desce esgoto aqui, full direita, full direita, full esquerda, quer dizer. É, full esquerda, ah tá! Mas como que. Mano. Ai, velho! Não dá pra tudo. Eu tô na entrada do esgoto aqui, mas eu, se eu me jogar daqui eu tomo muito. Tem uma escada aí, cara. Não, vem pra trás. Ele tá embaixo da ponte. aí, ó, Embaixo da ponte. Mais pra trás? É, ele tá embaixo da ponte. Tá, fechou. Tô detendo, tô detendo, tô detendo. Sentido... O... Eu não sei, gente. Eu tô... Esgoto... Não, o esgoto é aqui, cara. Não, mas pra eu descer pro esgoto, eu tenho de que ir pra lá. Mesmo. Eu não vou pra lá nem fudendo. Nunca que eu vou pra lá. Eu vou tomar pra cacete. Isso aqui abre? Não. Eu nunca vou pra lá. Nunca, Porque nunca, é nunca, ir, nunca. Aqui não tem que sair, né? Nunca tá, vou pra ó, lá, nunca foi... vou pra lá. Tá louco? Já foi dois, quatro... O Jiggy -Jig matou dois, do dois foi quatro. Ah, oh, gente, velho... Gente fez, volta pra parte, volta pra A gente não consegue pular ali. Traça essa porta não tá aberta pra gente tocar lá, dentro. ó oh. não tô entendendo, cara. De verdade, eu tô perdido. Volta pra fábrica, Pedro. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Mas eu tô longe. Mas tô voltando. Ah, eu mano, podia ter vindo eu por aqui, ó. cara eu que tava preso, Os caras chegando a pé. Eu tô perdido pra caralho. Não, eu tô, mano. Eu tô eu tô, eu tô, eu tô, Mas tem um que tá sem, tava sem coleto. Nem tava coletado. Quem tá correndo de ah, roxo? É o Oz, é o Oz. É tô atrás de você, Oz. Pera aí. Como é que... Espera aí, Will. Espera aí, Will. Espera, espera, espera, espera. Tô esperando o Pedro, mas... Ah, você tamo... tá... Vem, vem, Pedro. Vem, vem, vem. Tô vem, chegando, tá tô chegando. Pera aí. Tenho, tenho. Pedro, atrás, faca aqui, ó. Sim, sim, sim, sim tô entendo, Aquela entendo. ali. ele... Estamos na casa dele, estamos na casa dele. Calma, calma, que ele vai juntar com vocês, calma. Só tô esperando o Pedro. Tô chegando, subindo a escada aqui, peraí. É, tô vem, na escada vem, aqui vem, do vem, seu vem, lado. Vem vem vem, vem, vem, vem, Peraí, deixa ele colar, deixa ele colar. Cheguei, cheguei, porta, que cheguei, que cheguei, que cheguei. Deixa ele colar, deixa ele colar na gente. Tô com vocês, tô com vocês, relaxa. Ó, pode ter aquelas casas de frente o sabe? Era pra ir... Não, velho. Não, lá a gente passou e não não viu ninguém lá no beco lá da favelinha. Tá, eu tô pegando de novo aquele beco onde eu rajei os dois que tava miado. Tá a liado? gente tá no... a gente tá no miolo, velho. Dentro? Mano... Sim, exatamente. <risos> então, calma que eu vou eu vou te dar um clear aqui. A, é? gente, a gente deu o clear do Obelisco, fábrica e da esquerda ali no... no eu não tô entendendo. Pegar a Ground e ver se tem alguém mais alto que a gente. Nossa! Tá, acabou o morfina, acabou o morfina. Vocês de morfina Pedro? Você tem? Eu tenho, tentando. Me dá tudo, É que eu tô. caí ali na hora que você falou, eu mirei. Valeu. Não tem ninguém, Mano, a gente viu só por uma parte ali perto da nossa mecânica, tá ligado, oficina? Quer comer por ali? Eu vou comer por o, o, o ali então. Como? Vamos, por lá, vamos por lá. Mental, Pedro. Bem, vem, Pedro, ah, deixa, deixa a movimentação do Will, que ele sabe com certeza bem mais do que eu. Vou dar a volta, tá? Mano, é, era isso que eu tava fazendo antes. Era isso que eu tava fazendo antes. Bora ver que aquele cara tem bolso lá ou Bom, um Vamo, vamos, vamos. Você Tem colete ainda? Tem, Cuidado tem, pra não tem. ser colete, pego, não, pegando tá. fita, hein. Não, a gente vai dar um fogo. Vou tentar subir aqui, hein, ô negão. Dá pra dar até um fake disso. Eu vou pegar o corpo dele e trazer aqui pra trás. Tá, tá, que que tá. Que é. Ó, come, come os pequinhos aí da favelinha aí. Calma, aí tá Pedro, eu vou ver se tem ninguém em cima dessa casa. Tem alguém em cima dessa casa? Vou ver se não tem ninguém, calma. Tem alguém pulando o grádio. É, a gente pulou o é grádio aqui. Ah, não, amigo, não, amigo. Eu vou seguir no Will na rotação. Vou pegar o... Eu vou, vou tomar café, calma. Tô vendo. É, ele não tinha nada pra correr. Então. Toma. Mano. Miolo, todo mundo? Calma aí, calma aí. Nós Mas miolo tá, tá. é bem low, hein, miolo é bem low. É porque eles não podem pegar... Ah, tem três casas deles ali que eles não podem subir, velho. Se eles estiverem, eles estão dentro da casinha mesmo. Ah, eu agacha aí, cara. Vou pra casa do lado. Eu vou cuidar, costa, vou cuidar, costa. Eu, vou pra... eu vou pra casa do lado aqui. Será que dá pra subir nessa? Né? Tem um corpo no meio da rua lá. Que é melhor. Mano, no meio da rua ali na esquina é pra ter uns dois corpos. Magrão, quer ir lá pra casa lá pra ver se a gente consegue ter visão do Miolo? Por trás? Tá desse, faz... Vocês lá. vão entrar pela frente, rapaziada? Tô vendo, calma, calma, calma Tá vendo é onde o a... Will? Ah, é um gringo na base, eu acho. Tá. Vem, vem, vem comigo. Ô Will, se pá que quando for assim, melhor avisar a gente pra gente trocar junto, porque senão é muito mais tiro nos caras, tá ligado? Rapaziada, vocês copem pela frente, a gente vai por trás, velho. Não, não, calma. calma. Eu acho, suicídio, Magrão, tá eu acho suicídio, quadrui, Magrão, eu acho suicídio, Magrão. O cara tá dentro do bagulho, velho. Eu acho que mais é esquema casa, a gente né? tentar pegar um por um, tipo assim, pegar fora de posição, tá ligado? Do que entrar o sim. Sim, é, é mais esquema, é mais esquema, esquema, mais esquema que pegar que pega fora. fora. Eles C estão tudo lá dentro do cover, velho. Dentro da casa tá... e diz dentro da porta que eles é trancam? É, dentro do... dentro aonde... é, porra. Certeza? O Will não viu eles lá? Ele tava aqui no miolo, hora que eu rajei os dois. Não, não, não, tá agora, né? Agora... Não, não, não, não, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo. Depois ah, é que eu matei, ele estava Ó, Oscar de olho com aí, tá? Fechou. Eu... Pô, tá eu vindo comer no meio. Me dá essa, me dá essa. Ah, se preferência. essa. Claro. Você acha que eu tô usando Nossa. porque ainda vem De quem que quer, de quem, de quem que que quer. O cara que o Will matou. É gringo. Deus o tenha. Mano, meu puta. medo é que esses caras estejam rotacionando a gente pelas costas é, aqui. É, Porra, vem aí. Então, vou, mano, vamos ó, ó eu rotação. acho BO a gente simplesmente se meter no gueto dos caras, tá? A gente pode começar... Tô vendo um cara, tô vendo um cara. Ah não, são vocês. Ai meu não, Deus, não, Deus não, são, não, vocês, cara, são vocês, são vocês, são vocês. tô também. vendo, tô cara, vendo, cara, vendo. Vamos, vamos, vamos comer. comer. É mano, já comeu o cara de rotação, velho. velho. Mano, é, eu acho, eu acho que é suicídio isso, molecada, mas se vocês quiserem ir, a gente vai. Mano, o L tá marcando a gente, porque o L não achou os caras. Certeza que isso deve estar dentro tá da casa. Vamos então, tô avançando aqui, Will, tô avançando aqui, Will. Avança com o ir, Eu tô aqui, na velho. esquina de baixo do gueto. eu tô na parte do outro Calma aí, o Magrão, café, calma aí, Magrão, deixa café, eu juntar café, com vocês. As casinhas ali do Beco, tá limpo? Eu ia tomar, cheirar um bom... Para a minha direita, para minha direita. Tomar café, assim, ou... Ou não? não tá que eu ia. Estamos chegando, é, é, chegando com vocês, tamo chegando com vocês. É nóis, é nóis, é, é, é, é, é, é. nóis. É uh, tá uh, ah, ah, nossa, mano, vocês estão vindo lá quando a gente vem porque é um os carapéis. Alguma ah, ah, tá é manchina, relaxa. Lá o papinho Eu tô aqui na esquina debaixo dos caras. Mano, o beco tá limpo, o bequinhos tá limpo. Eu tô na esquina debaixo. baixo. Pera aí, Will, pera aí, Will. A gente... A gente tá Mano, é que, aqui, que a gente já se já meter, tá a gente se meter, pode ter dois, três, a gente se meter sem saber onde os caras estão, a gente vai começar a tomar não sabendo nem da onde, tá ligado? É porque a gente já pô... é um quadrado, é um bloco. Isso aqui. Um... O não, eu tô ligado, eu tô ligado que é um, um bem bem. bloco, eu tô ligado que é um bloco, mas a gente não sabe onde eles estão. A gente calma. se meter e sem saber onde eles estão, a gente vai começar a tomar calma, dos lados. Vini, Vini, mais um. Mais ó, pega aqui, vem cá, vem cá. Você precisa de kit, ós. Eu tenho kit. Não, eu já usei kit. É pra ficar correndo mesmo. Ah, mas... É, ah, tá. Aí fodeu, molecada. Magrão, não, não, você quiser... se você ter, tiver eu, certeza... Eu vou pôr eu vou lá no principal. Eu vou no principal deles, se você eu. tiver certeza que eles estão dentro das casas, mano, eu sigo sua calma. Mas eu acho que a gente vai começar a tomar de todos os lados e não saber não, da tá, onde. Tô na casa, tô na casa, tô na casa. Tô na então na bora, então bora. Ok muito. Fiquei muito Queimu... Tá muito mal, tá bom, cadê, cadê, Tá muito mal, eles na casa, estão trancados, estão trancados, estão trancados, tão tá Tranca é aí, Segura a porta. Não, não, aí. não, não, deixa não, ele não, não, não. Não sair, não deixa eles sair. Vini, fica comigo ou Zé, fica aí, você fica aí. Deixa eu, vou ficar aqui, vou ficar Vem comigo, Pedro, Pedro, vem comigo também. Tô contigo, tô contigo. Ai! Ah, velho, nem fudendo. Aí é foda. Quem pulou, cara? É o Will ou o Vasco que deu a volta? Eu, eu tô aqui embaixo. Tá, tá, tá, tá. Que isso? Oh, segundo andar, tá o... Fechou, mas tem janela? Tem, tem, tem, a janela é aberta ali. Ah, ok. O ah, muito Eu mal, Tá muito mal, tá muito mal. mal. É. Cadê o Pedro? Ó, oh, o Pedrinho, tá vendo? Okay, tô okay, tô okay, tá aqui, tô aqui, tô aqui. Aham, aham, aham. É lá que é, tá. É, mano. Tempo, tô, Tempo, tô lá, tô lá no coxo, lá em cima. Tô vendo lá. Dá, quantos, direi. Pega o pessoal. Tô Dois. Ele tá voltando do jogador de basquete. Estão tá voltando dois. Onde os caras caiu pra você pegar os bagulhos que eu te dou covers aí? Não vale um ficar ali onde eu tava não, Magrão? Sim, vale, vale. o outro Eu vou ficar lá. Não vai lá. Eu vou ficar lá, vem eu vou ficar eu, aqui. Vem cá, Will, vem cá, Will. Tô junto com ele, tô junto com tô junto com Vou ver se essa porta aqui tá perto. Não, tá fechado. Tá trancado, tá trancado. Não entra, não entra, não entra, mano. Bom, mas aí é foda, porque se os caras se fecharem... É, aí é, e é foda. Aqui. Eles já estão... Mano, vamos pegar os bagulho Tá nós, trancado lá. da frente aqui também. Vou pegar as coisas do cara aqui Cadê, cadê, o... O, cara? cadê o cara? Mas eles vão dar tiro. Eles vão dar tiro, Will. Vai Will, Will, Will, Will, faz isso não? não A gente tá na vantagem. Não, não entrega vantagem pra eles. Ó, me dá cobre Não tô vendo te vendo, isso? Will. Não tô te vendo. O Will foi bem pra direita. Bem pra direita. Dá fechou, pra... fechou. A fechou, Na janela. Sou eu, sou eu, sou eu. Na janela, na janela. A gente achou uma porta aberta, ab ah, uma pessoa não, vai, levantou vai, vai, vai. na janela, é, eles estão é, é, lá. Vamos pegar o back aqui, ó, vamos pegar a aqui, eu não posso que tem janela mais. Fechou. Tem um lá atrás quem tá na esquina é Onde, onde, vai, Will? Onde, tá? Will? Ah, é o... Ah, é oh, meu Deus. Pelo amor de Deus, cara. Pegou os bagulhos dos dois, Will? Acertei? Vai, não, não, não, não. não. Só o pessoa tira a cara. Você viu? Entrando. Tinha uma grade. Do roxo, a blusa roxa e o de branco. Tá ali. Ô Pedro, se quiser a gente sai pela, pela cozinha aqui e a gente pode descer ali para o barco. Não, eu quero que você fique no lugar que você está. Eu consigo atirar nele. Você do que eu tá do quê? Você está do quê? Tem três lá, eu tá? Estou de carabina. Em cima. Dá um rajadão nele e tira a cara para outro lugar. Dá um rajadão e tira a cara para outro lugar. E vai para outro lugar, Scott. Opa! Eu, eu, eu, eu era um carro, parou ali. É, o cara é vermelho Opa. dentro. Ô, oh, Coss, oh, pega do outro lá que eu não consigo pegar mais nada. Fechou. Eu eu vou tentar lá o jogo. Ele ali na calçada tem um monte de coisa, ainda eu, eu preciso de. Não, não preciso de nada. Tem morfina, tem um monte. Tem que não, não de dá de pra por abrir por com o um lock não. Mano, onde vocês estão vendo esse cara, velho? Que eu não tô vendo, mano. Dentro da casa, viu? Ah, caso, tá no andar, A gente achou uma porta aberta, A gente achou uma porta aberta, rapaz. Eu acho que tem uma mina no segundo andar, é, também. É, essa mina que tá muito Tá, grande, tá, tá. tá, tá. Eu tá. tava atirando um cara, não sei se Mateus, ele deitou, velho. Não, muito merda não. Agora ela, no máximo, tá só sem colete. Mas ela deve ter se, se melhorado tudo que dava com bandagem. Eu acho que os caras não tinham arma, mesmo, porque os caras estão tá aí de MK2. Tá tudo comigo, as armas dos caras. Não, pega, é pega, pega. tu pegou dos dois nossos. Tu pegou dos só dois prédio aí, ó. Marca que eu vou tentar subir no outro ali. Calma aí, eu vou pegar eu os bagulho desse aqui, vou pegar os bagulho tô... desse. Ô, calma aí, tem que me dar um Eu tô. Eu só tô me visando de um lugar, velho. Deve ser dormiu. Subi, consegui subir. Tá, Mano, não é, Calma, calma, Magrão. Você não tá entrando na casa, tá? Não, eu, é. não eu eu, eu, eu. Mano, entrar na casa e é enfileirar pra eles, molecada. De fuzil é uma beleza. Ah, não, não quem que tá pegando o bagulho? Ah, tá, eu vou ver, eu vou ver, vou ver. Banga CT? Ah, entrar na casa é suicídio também, tá é. Costa, tá eu tô naquela mesma esquina, Tio que Will que que sabe. É tu, é tu, é tu, é tu. Devia ter vindo mais e de roxo, tá ele, mano. Vini? Não deu tempo. Vini? Oi, eu tô embaixo de tu. Tá, tá, tá, tá. É, mano. mano... Se for só essa mina, velho. Eu tô ali calado. Não, não, não, porta, não é, é, não é. é, é, é. Deixa eu ver não é. Sim, eu vi muito cara lá. Muito não, tipo, dois, eu vi dois. dois. Eles estão deitados, porque na parte de trás não tem nada que na frente de Sim, de eles casa. estão deitados dentro da casa. Eles estão deitados dentro da casa. A gente, se a gente conseguir... Eu... Hum. Tomei, tomei, tomei. De revólver é? isso, né? Ih, é revólver Achei, achei um. Boa. Tô bem, tô bem, tô bem. Tô bem tá, tá, tá. Vini, tira a casa. Tirou em você, Vini? Não, não. Tentou, tentou. Voltou, voltou aí pra frente aí, pra onde o... O Pedro tava olhando. Na janela da frente. Aí. Tá, tá, tá. Tô passando kit, tô passando kit. É só essa janela aqui aberta perdi ou, colete, ou Magrão? Perdi não, são todas, todas, todas. Fechou, fechou, fechou. Tá perdi colete, perdi colete. Pô, revólver ou é o deserto isso aí? Revólver, barra de revólver. Um tiro um aqui pra, pra colete, colete outro pra deitar. É um tiro pra, pra colete e é um, um pra batem, deitar, batem. por isso que não vale a batem, É. Tem uma alta, cara, eu acho, é? Tem, tem, tem, tem. Deve ter, né? Mano, a gente pode furar os caras e meter o pé, velho. Pode também, a gente sai no lucro pra cacete. Oh, pode é. dar uma águia, pode dar uma águia, você ligou? Sim, não, a é gente aí. mete o pé, mete o Rapaziada, pé. Rapaziada, se vocês quiserem, eu acho que... Tá, ah, o Will embaixo passa. Dá pra mano, gente mano, dá mano, pra pra um pra pegar um tempo. Dá pra mas gente... Vocês no dia que do o cara que matou? Sim, sim, sim. Pegamos, pegamos, pegamos. Você pegou a arma daquele cara lá, Will? Eu, eu peguei as coisas do Américo. Não, América. não, lá, do, do, lá do, do esgoto, você pegou a arma de um... Ó, rapaziada, o Tá querendo que mais, a, a, a porta abriu ali, hein? Abriu, abriu. É. Will, aí você tá aberto pra tudo, Will. Vou lá coado, vou lá Porta da frente abriu, mano. Tô indo então coado, tá? aqui na salinha aqui de baixo, eu vi um, eu vi um, eu vi um. Faltam a linha. Aqui na full direita, aqui na entrada, tipo, virado pra rua do gueto aqui dos caras, tá na esquerda. Ô, não, não, não, não, não, não, Rapaziada, presta atenção. Tá, quem tá de calça branca? Eu odeio essa calça velha. Eu, eu. Tá, tá, fechou, fechou. <risos> vou arrancar ela, tá? É, mas Beleza. vai ficar susper, não? Também, então. É que eles estão usando também. <risos> eu odeio mas, essa mas, calça verde. Acho que tem três ou quatro dentro da casa que a gente sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, É a mina, um cara de camisa xadrez e um outro bronca. Quatro, cinco. E nós somos cinco. Estão no, no segundo andar. Eu e o Osmagrão Grão, Vini. Deve ser um corredor da morte, assim, mano. Exatamente. E de fuzil, assim, um Nossa, sozinho leva nós. Fui eu, fui eu, fui eu. Só pra mostrar onde é que é aquele... Não atira no águia, não de atira De jeito, jeito nenhum, de jeito atira. nenhum. Vocês querem estourar os pneus e meter o pé? Mano, vocês pegaram tudo de todo mundo que vocês encontraram? Sim. Nosso e é, é. deles? Tudo, tudo. Então... Nossa, então... eu, tô, eu tô com três, eu tô com... Eu tô, eu tô com, com três velho. Eu tô véio. com três fura e uma sub. Eu tô com uma sub só que eu peguei eu do rapaz Um fura que eu peguei foi dos caras que eu matei. Tô com, tô com dois fura e uma sub, velho. Na verdade, o outro tá com o, o furia dos caras do game Eu tô com dois furos então, dos caras do Então... então é... Mano, a gente tá em quatro, né? A gente cinco, cinco, fúria, cinco. Peguei, cinco, cinco, cinco. Cinco. Então, a gente perdeu três. Pegaram a arma dos três nossos. Perdemos quatro, perdemos quatro. Perdemos quatro. Eu peguei uma arma só dos nossos caras. Então fechou, pô. Porque o vi com... É. Não, mas, tá mas podem ser mundo. deles também. É bom a gente conseguir mas, o máximo... Mas, é. Porque o Dante eu não vi mais o, o corpo dele. Ninguém eu viu vi o corpo do Dante? Caiu, eu vi na hora que caiu. mas depois não vi mais, não. eu só Eu tô com uma sub do Guedes. Eu tô com uma sub do Guedes também, mano. Eu tô com uma sub dos moleques. Mano, eu tô achando que os cara pegou e guardou, velho. Porque não tá ali com os cara. As armas... Tinha, tinha gente que tava sem arma já, sem fuzil. O Américo tava sem fuzil. Porra, então os caras... Aí é foda, aí é foda. É complicado aí mesmo. Não, guardar não, né? Pode estar com eles. Eu tirei eu eu Eu acho que guardar não guardaram, não. Deve estar no corpo deles. Não, teve um que eu peguei que não tinha nada e... Que não, não mas, peguei, mas, né? mas será que eles podem usar o... Tipo assim, o, eles podem guardar as frutas no balão? O da rua aqui eu peguei e o da calçada eu peguei. Você pegou só o do corredor lá. Tira umas portas, tira umas portas e É mesmo, a porta ali abriu. A frutada ali tá trancado. É mesmo, a segunda tá aberta. Vai despistar a polícia, como é que nós vamos fazer? É, a arma com um cara só, aí tenta pegar o lá, um. Eu acho melhor ah, não, Magrão. Eu acho melhor não? a gente dividir. Mas melhor a gente vai vir dividir. De jeito, né? a polícia vai, vai, vai, esperar, vai, né? vai, vai, vai, vai, vai. Mano, vocês não acham que é boa esperar ficar numa posição com o L e ficar bem baixinho, matar os caras e tentar dar fuga, todo mundo. Não, viu? da polícia. Não, aí é vem vir com gente, pôr gente pôr. inteiro dando tiro em nós. É. Mas já vai vir de qualquer jeito, não. Não, não, vai, não, não, não, vai. Não, não. Só vai dar era. É. Olha que música, carros, né? pé. eu tô ouvindo alguém tomando morfina. Tira isso. É eu, é eu, eu. Os carros, Alguém tomou tinha, morfina? Tinha... Eu não. Os carros do amarelo eu estourei, velho. Os pneus ali. Podia até usar pra, pra dar fuga, né? Não, a gente tem uns carros pra ir prontos lá no gueto. Eu Mano, vocês podem então qualquer volta. coisa, passar tudo pra mim pro Will, a gente guarda nos baús e mete o pé. Eu tô com a chave, tá? Não vai né? entrar no gueto com arma na costa, não. Ô oh, Will, Pode mas os carros lá, pra não. gente fugir estão lá, o Américo deixou pediu pros Outsiders deixarem ah, em e, e aí tem que falar pros Outsiders e botar em outro lugar, mano. Se nós entrar no G, eles vão dar a entender que é bala. E deu nós exemplo o carro aí, mano. Vamos, vamos pedir pra deixar, aí. eu posso pedir pros caras deixar. No pra... Mega, pra... Lá, no mega no Mal, no mega, mega Mal, aqui, é, ou no Bequinho no Táxi. Ele tá tirando. Ele que manda. Eu, eu, eu. eu os carro tá pronto aqui. Algo lugar pra frente nesse né? Bequinho? Tem moto, cabelo. tem moto? Não, as motos não veio, mano. Só tá com ah, mano, dois pé, aqui, pé. Mano, vocês conseguem arrumar motos? Conseguem arrumar moto? O carro não tá pronto, Will. O carro não tá pronto. Mano, só não um fala, velho. É o seguinte, eu vou colocar o penumbra no veículo que tem aí. Ah, vocês estão tá atirando nos carros, cara? É o Will Will. Sim, eu. sim, nos carros, nos carros. Consegue uma moto pra mim, Corey? Consegue uma moto pra mim? Mano, moto que tem... eu vou, ter... vou pegar uma moto Tem uma moto lá, vou pegar. Fechou, fechou, fechou. Não dá a na janela, hein? Não dá a Não na janela. Não, relaxa, eu Mano, tô vendo a janela. O penumbra tá no bequinho, tá no bequinho. Vou dar logo pra, pra, pra quem quiser. Eu vou Esse carro não, é tem, gringo, gente. Cuidado pra não se matar, hein, molecada. O João Pô, já morreu assim. Tem um Elis do capoeira ainda aqui. Eu e o Vini e o Bordão chegamos. Tá ligado o bequinho na frente do, da rua dele? Mano, tá, tá aqui, o penumbra. O, o, o, o, o. Mano, eu acho que eu consigo fugir a pé. Franco, ele não tá me vendo mais nada. Eu também acho que eu consigo fugir a pé. Eu consigo fugir a pé também, eu acho. Eu vou tentar meter o pé já. Tá? Eu também, eu também. Fica um, dois dando tiro. Fica um, dois dando um, tiro, três aí. Mano, eu, né? eu não posso ficar, eu tô com seis um fuzis. É. Eu fico, eu fico, um eu fico, eu fico, eu fico, eu fico. eu fico. Fica um de sub dando tiro, tá ligado? Eu tô de. Ué, seguiu alguém. What? Ele não veio em mim. Eu tô atrás de você, mas. Ele o pé, eu meter o pé com três fura, O Pode tá atrás de mim, velho. Ó, não atira na polícia. Vem pro desmanche do Vato, desmanche do Tô vendo que movimentação mano, lá cara, dentro. Tô indo ao contrário, tô indo ao contrário. Você atirou andei, ou você Atirei. Não não, não, não, não, não, mas eu tô vendo movimentação. Eles tomam, macho... se Quem é que é esse carro, Rodos, tá aqui? Foi eu, foi eu, foi eu. Sai, sai, sai, vamos Fazeada, sair, mais o pessoal tá, tá, tá levando o um carro pra você. Tá tirando do que? O águia tá em cima de mim, velho. O águia tá em cima de mim. É, eu consigo fugir a pé. Onde que tá a chave do carro do capoeiro? Tá com quem aí? Pai fugir. fugi. Pai milhão, fugi. Nossa, não o mim, eu tô não, não fiz nada. Eu também tenho no pé, tô metendo o pé já. Aí é foda, mano. Se acordar, eu não dei quando eu desplendei. Tem que pegar algum hack, tem que pegar algum hack. O L me viu, o L me viu, o L me viu. Ou ele tá em cima de mim. Céu, esconde-se. O carro não tá mais no vídeo. O Will jogou tá... demais. Quem saiu não volta mais. Carona, já sair, eu acho que eu não, Não, não, não. E... Espera um tempo, espera um tempo. Roubei o carro de Jesus! Vai pro inferno. Tô tendo fuga com o carro de Jesus. Vai pro inferno. Apontei a carabina na cara dele e mandei ele sair do carro. <risos> dei fuga, dei fuga. Gente. Mano, foda é que eu não conheço nada tá. do terreno dos é... óbvios. Tava perdido do começo eu ao fim, véi. Já tá assim, tô no meio com o K aqui, se quiser. O bagueira tá vindo pra mim. Ou não. Pode que o furo fique nas costas. Tá embaixo do túnel aqui. Eu preciso que alguém me busque lá no cabeleireiro. Tá no cabeleireiro, o tô lá. Lá. o no trem, trem, tá ligado? O trem lá, do cabeleireiro. Tô ligando. Você vai entrar lá dentro... Ah, do túnel, não dá! Você vai me trombar comigo. Tá bom, tô indo ali. Eu... Não! Tô indo aí, ah. Vini. Tô indo aí. Tô aqui, tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui já corre. Cadê? Tô aqui no, no túnel. Você tá onde, Magrão? Você, você tá lá dentro do túnel? Tô, tô. Ah, só que eu tô no túnel errado, então. Com a onde eu tô. E Magrão, você tá por onde? Andei, é, não, andei. os caras com certeza estão dentro da casa então, lá. A gente viu pra todo, todo pra mundo. Tá não por tem por como entrar. Deixa os carros maluco e... Não, você não. Tá errado. Filho. você eu deixa se... carrozinho, você, você deixa tá carro nenhum. O cabeleireiro ali, tipo na entrada... do tá, tô ligado, tô ligado. Não muda para pra mim não, mas Não eu... dá pra entrar, tá ligado? Só aqui? Não, o maior inimigo fui eu mesmo. Vai, entra dentro do túnel e vai vindo, você vai se com isso. Ah tá, tô te vendo, tô te vendo. Tá, eu fugi, eu fugi, eu fugi. que tá, madrô? Rapaziada, geral sai do gueto até o Américo voltar. Uhum. Nossa, eu jogo muito. vai pra ficar no gueto, então? Não, mete o pé. Pode que eu não sei, eles deviam estar tá com a galera que tava lá dentro. Eu acho que assim, usar o baú no meio não pode, então eles deviam estar Porra, tudo com eles, tá ligado? Correndo, mano. <risos> eu deixei ele a pé. O Will, o Will, ganhou, é, o Will oh, levou opa. pra cacete. Eu encontrei ele e falei: Amém! Milagre! o cara no fuzil? Sim, sim, sim, sim. O Will saiu com três fuzis a mais e uma MK2. Teve alguém que saiu com dois fuzis. Molecada, eu tô no túnel aqui... Alguém que tem os dons de me buscar, não? O que... túnel? Manda a Locke, manda a Locke. Manda a Locke, que eu busco o carro de Jesus aí. Mandei, mandei pro nós, mandei pra nós. Deixa eu tirar as armas do carro dele e guardar no vermelho aí. Meu Deus. Manda pro seu... O... Cor. Cori. Core, corre, eu já mandei ao Locke... Tem 10 horas que eu... não veio até agora, seu capeta. Não foi pra mim não, não foi pra mim não. Mandei, manda pra mim, não. Magrão, manda pra mim. Ah, ele tinha 6 mil sujos no porta-luva, eu vou pegar pra mim também. Mudou? Meu nome deve estar tá errado aí, não foi Pedro, Pedrão, manda ela que Mandei pro Os, mandei pro Osso. Deixa eu, só pegar o carro. Eu tô indo no vermelho aqui pegar o carro. Tô aqui no, na esquina do vermelho. Cadê eu? Eu vou te pegar aí, Pedrão. A tá safe, né? A ah, safe. aquelas, tô confundindo as costas. Tem que ir, sei lá, velho. Norte, talvez? Pops? Não, não, não. não. Pouca coisa, pouco tempo. Tem um águia da polícia em cima dos balas, velho. É... Alguém voltou convido. pro gueto, não, né? Mas eu não qualquer, falei pra não ir pro gueto. Qualquer entrada e saída, não, não, ninguém pode se mexer, velho. Todo se mundo vaga do gueto. Todo mundo Man, se vai. Se do, do gueto. Mano, se tiver outsider lá, véi, arrebenta Dante foi de ML? Tá escutando, cara. Por quê? Eu fui pegar nesse lugar muito carro lá no gueto. Mãe, Deixa agora eu pôr no carro lá, isso. cara. Depois pega essa porra. Não, tô pegando o carro não. Eu fui pegar a arma do bagulho né? dentro do carro. Meu Manda... Com ele lá, você foi porque pegar... Porque ele não iria? Não, não tô... Pra pegar eu as peguei coisas, peguei coisas dele? Não, um... eu peguei uma pt, porra. É, é, e se o cara te parar ali na frente, velho? Não, e aí, Corey. Não, mas Para pegar as coisas dele. Mano, uma das desembicadoras que eu peguei os rocos lá, eu vou guardar no meu AP. aí. Jantar ali no prango, entendeu? Tem vagão toda sem comer, já é 7 horas da manhã, eu não fui comer ainda. Salve. Esse carro é de Jesus? Não. Eu já ah, tá. larguei o carro Já, achei que eu pedido. tava tomando sequestro quando você chegou ali. Não, tá maluco? Filho. Vai pro meu AP, vai pro meu AP. Não sou boba, larguei o carro de Jesus. Vai que ele vai lá na polícia lá e pega a Loki. Tá louco, Jesus. Não faria isso é. com nós, não. Ele sabe onde está o carro, pô. Ah, cara, tô confia em Jesus, cara? Confio. Ah, eu também, mas dá para confiar confiando, né? É. Aí, o... Alguém pegou o carro de Jesus? <risos>